a gente tá aqui com o Lucas, do Magic Pauper BR A gente tá com o Guma, do Guma Noob A gente vai fazer um bate-volta com eles A gente vai perguntar pra eles algumas coisas e eles vão ter que responder de bate-pronto Galera, carta favorita? Puts, pegou pesado, hein? Eu acho que Guma Da nação Da nação, e você? Guma Guma? Guma. Ah? Você, existe essa <risos> cama Tô falando sério é A gente vai botar uma imagem aí, então, lá, de prova Prince Cara, eu acho que o Jayce é original, Belair Sori. Artista favorito? Ah, eu gostava muito de um artista que fez contradição arcana. Uma carta bem antiga, cara, não vou lembrar o nome dele. Faz as artes muito diferentes. Meio um, é muita misturança de cor e tal, tá, uma aquarela bem legal, mas realmente não vou lembrar o nome a dele. Vai, a gente vai colocar a carta na, na, no vídeo e a gente vai, a gente vai Miller. Cor favorita? Azul. Azul. Tribo? É. Goblin. Bem, que não faz sentido, né? Gosta de azul e joga de Goblin, né? <risos> mas é isso. Gostei bastante <risos> Alpha muito tempo atrás, então. Coleção do coração? Cara, Invasão. Time Spire. Você também gostou de Invasão, cara? Eu comecei com Invasão. <risos> Na verdade, Apocalipse eu joguei mais, mas, cara, do coração, que eu olho as cartas e sou apaixonado, da Invasão, sem dúvida. Galera. É isso aí. Fique atento à Biblioteca de Alexandria, fique atento à Forja Uau. para mais informações do GP São Paulo 2016. É.